Quem é que não gosta de uma organização, né? E aqui eu vou apresentar pra vocês uma super dica sobre como organizar seu espaço. Seja ele de costura, ateliê, de qualquer coisa que você tiver aí que você quer organizar de uma forma super simples e barata. Meu nome é Jonatas Rock e esse é o canal da Casa Rock. Bom, gente, simples. Todo mundo tá vendo aqui atrás de mim, né? Uma prateleira. Porém, ela é feita de caixotes. Isso mesmo, esse material incrível, super reaproveitado nos últimos tempos E todo mundo está adorando utilizar ele hoje em dia Porque ele é muito versátil E além de ser versátil, você encontra ele muito barato no mercado e esse daqui, por exemplo, na região onde eu moro, que é no interior de São Paulo Eu comprei por R$7 a unidade Eu comprei vários já porque eu não consegui resistir E no meu ateliê, que é no caso aqui onde a gente está, na Casa Rock eu precisava de um espaço onde eu tivesse várias divisórias, vários nichos para eu diversificar aqui o meu estoque Então isso aqui me veio muito bem a calhar Porque o custo-benefício é muito bom Vamos lá, ó. primeiramente você vai precisar dos caixotes Segundamente você vai precisar de prisilinhas como essa daqui ó. Eu esqueci o nome dessa prisilha, vou colocar aqui depois aqui embaixo na descrição Mas eu estou usando desse jeito porque eu sou muito desesperado para fazer as coisas, eu só tinha uma menor, que é essa daqui, então eu coloquei uma na outra e utilizei assim mesmo. O legal é que ela é branca, então dá para vocês identificar como é que eu usei para fazer. Simples, simples. Você vai usar essas, essas partes aqui do caixote, aqui, ó, essas partes aqui das laterais do caixote, para prender um no outro e fazer a sua prateleira. Ou seja, você pode fazer a sua prateleira modular do jeito que você quiser, enfim... Você simplesmente vai colocar esse clips, vai lavar tudo, claro, é, normalmente ela vem um pouquinho suja, porque é de feira e tal, não usa de laranja, essa daqui é de tomate, então ela é um pouquinho menor, ela tem cerca de 22 cm aí, por 22, por 60, por 40. Essa daqui é o que deu certo pra mim, se você quiser uma coisa mais funda, aí você pode utilizar a de laranja. Mas essa daqui pra mim deu perfeito uh, Eu recomendo, eu utilizei aqui Essa fininha aqui como eu já mostrei Porém eu recomendo que você utilize um pouquinho mais grossa essa fita Porque ela pode estourar E se você estiver utilizando com alguma coisa muito pesada A caixa se mexer uma com a outra Assim pode ser que estoure Então coloca uma mais grossinha nesse, Nessa parte aqui ó Que daí você não vai ter problema nenhum Pode usar colorido Pode usar... Como nicho, colocar aqui uma flor, aqui um tecido, ali, uma TV Pode usar como você quiser, é totalmente versátil, esse que é o legal e barato O meu tem cerca de 40, é bem grande, não tá mostrando o resto pra lá Mas tem cerca de 44, 46 módulos nele E ficou cerca de 300 reais, 330 reais uh, Agora no começo de 2019 então, pechincha bastante, procura na sua região, ali, aqui eu fui mais pro interiorzinho ali, eu fui mais pro sítio mesmo, o pessoal tinha, então vale a pena, muito a pena, e acho que E assim ficou, todo cheio de tecidinhos, aviamentos, tem aqui o viés, tem aqui também nosso cetim, as coisas prontas para trocador americano que a gente vende no, no csrock.com.br e também tem aqui as capas plásticas. Se você quiser mais vídeos como esse ou tiver com qualquer dúvida a respeito desse tipo aqui de prateleira, entre em contato com a gente aqui embaixo, aqui nos comentários. Ou então só manda um e-mail pra gente que já está disponibilizado lá no nosso site. Tá ok? Muito obrigado por ver o vídeo. Até a próxima.